Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Gessimário E galera, estou aqui novamente no meu carrinho, no Lechebo, meu Sherry Face é, Chegou mais um, a caixa aqui, ó, peça para ele, continuando na manutenção aqui Galera, essa aqui agora é suspensão, tá? É, ele tá batendo demais, aí eu fui ali verificar é, o pivô dele tá frouxo e o pivô desse carro aqui você não encontra ele separado então tem que comprar a, a bandeja completa aí comprei, acabou de chegar aqui agora vou abrir a caixa aqui pra mostrar pra vocês ó. e olha tudo mercado livre galera ó, os vendedores aqui de auto peça estão perdendo dinheiro comigo viu porque estou dando manutenção no carrinho todinho e até agora eu não comprei nada aqui. Que Eu vou lá, eles falam que não tem. Aí eu vou no. Televenda aí lá em São Paulo, ó. O Mercado Livre televenda pra loja especializada. E consigo comprar. Aí galera, ó. Tá aqui. O pai de balança. A balança dele aqui é simples. Ó. E eu mesmo vou trocar, tá? É... A galera que me colaboraram aqui. né A galera que eu falo da... das oficinas mecânicas. Que não vende peça. E só trocam. Né? Eu levo a peça aqui já compradinha, bonitinha, certinha Aí eles lá cobram só para repor Me cobrar aí 150 para cada peça dessa trocar e No caso as duas vai dar reais E eu vou economizar que eu vou trocar aqui em casa mesmo, beleza? É... O videozinho aqui agora Esse vídeo é só mostrando as peças que eu comprei né? Falando aí da manutenção do carro o Chevy Face é um carro muito bom. Ele é confortável, é econômico. Né? É, porém, a, tem que fazer a manutenção. E esse aqui tá batendo demais. Eu já venho postando as sequências de vídeo aí é, de batidas, de barulho que tá nesse carro. Né? Especialmente esse aqui meu. Aí eu já troquei amortecedor, vocês viram no outro vídeo: as fechaduras da porta, é, bucha. Fui trocando praticamente toda a parte da suspensão por último, ficou é, o pivô, né? Até a bucha da balança eu tinha trocado. Na verdade, eu ia ter dinheiro fora. Vou ver se eu retiro e guardo ela, né? Vai que a bucha estraga primeiro que é o pivô, eu uso de novo. Ó, gostei dessa, da sacolinha aqui, ó. Ele pude abrir, ó. E tirar aqui da sacola, vou mostrar para vocês a balança do ferro, aí, ó. Para quem, quem não conheça, ó. Primeira mão. É ferro. Puro, ó. Ele é ocado, tá vendo? Uma capinha aqui, ó, para reforçar, mas ele é ocado. E aqui é o tal do pivô, ó. tá aqui ele, ó. Vem embaladinho, esse aqui tá duro, hein? Ó, vem, vem embaladinho aqui, ó. Aí, galera, esse aqui é o pivô. Ele não solta, tá? Aqui é soldado, ó. Não sei se a cama pega, mas ele é soldado. a não sei se desse um esquente aqui, tirar essa solda e Soldar em outro lugar, mas aí eu não sei que se ficaria bom, né? Ele tem uma especificação aqui, ó: é 1259, um, não sei o que que significa, né? É, veio com certificado de garantia aqui, original, ó. Tá vendo? Selinho aqui. E essa aqui é a parte, já veio com a bucha. Do outro eu troquei a bucha, mas não adiantou nada, o pivô tava danificado. Ó, a bucha tem como trocar, tá? Se caso a bucha danifica primeiro que o pivô, vocês podem trocar a bucha. Que essa bucha você encontra. Tá aqui. E essa parte aqui é onde que vai a bieleta. Né? Então com os parafusos que eu vou ter que trocar aqui? Ó, um, soltar a bieleta e o parafuso do pivô. O pino do pivô. Né? Três parafusos aí. Vou fazer essa manutenção aqui em casa. Galera, se estiver gostando aí já do vídeo. Gostando dessa sequência aí que eu estou trazendo com o meu Lecheba a manutenção dele né independente de qual carro que você tenha é, não esqueça de dar o like dar seus comentários é compartilhe o vídeo né se você tem um carrinho desse aqui é fala que você tem um fala qual é o problema do seu carro ou pergunta algum problema aí é aparentemente que possa aparecer para mim tá falando aqui para vocês é, e se você tiver outro carro também possa né interage aqui né que dá para fazer manutenção em casa tô fazendo o pior de tudo galera, foi trocar a correia, trocar a bomba d'água e sincronizar a correia, eu fiz aqui em casa, de, é, porque teve que abrir a parte de cima do motor e eu fiz sozinho, sem ter conhecimento específico em mecânica, é, teve uns comentários da galera nos outros vídeos, falando né, que eu não ensinei a trocar tal peça, mas o intuito desse vídeo aqui galera, que eu tô fazendo, um, para mostrar meu dia a dia, né, mostrando aqui a minha rotina, depois que eu peguei o Lecheba, ela mudou demais. Né? Então já que eu estou mexendo de maneira Eu tenho que mostrar mexendo E o vídeo não é ensinando a fazer E mostrando a possibilidade Que tem que dar para fazer tá? Jamais eu vou chegar e ensinar ó, galera, Vou ensinar a trocar esse, essa bucha de balança Vá que não dá certo com vocês aí né Alguma coisa der errado Aí eu vou me sentir culpado não Aqui os meus vídeos com o Lesheba É demonstrando que eu estou fazendo eu Por conta própria, mexendo aqui no carro E tem a possibilidade de quem quiser fazer em casa consiga fazer então beleza galera já ativa o sininho se não tiver ativo aí é, se inscreva no canal se não tiver inscrito é deixa aquele joinha para ajudar é deixa os comentários compartilha que eu vou ficando por aqui nesse vídeo galera e eu espero vocês no próximo vídeo que eu vou mostrar é, montando ou montado né essa peça do carro beleza até mais fui tchau